Hey, hey bom dia pessoal, tudo bem? Mais um dia maravilhoso, você guerreiro vencedor. Pessoal, eu acabei de lembrar de uma história muito interessante, eu tive que parar aqui para compartilhar ela com vocês. Existia uma, um rio muito grande e existia um único canoeiro que fazia essa travessia. Um advogado e uma professora foram fazer essa travessia e no trajeto o advogado fez uma pergunta ao canoeiro. Canoeiro, você entende de leis? Você sabe o que é o direito? quanto ele pode fazer bem na sua vida? Esse canoeiro humildemente respondeu Doutor, eu não entendo nada de leis Eu apenas sei fazer a travessia, pescar e graças a Deus dar muito amor à minha família E o advogado simplesmente respondeu Que pena canoeiro, infelizmente você perdeu metade da sua vida A professora observando o advogado dizer comentou, canoeiro, você sabe ler, sabe escrever? Você estudou na sua vida? O canoeiro novamente, humildemente respondeu, professora, eu não sei ler, eu não sei escrever. E a professora também disse, que pena, infelizmente você perdeu metade da sua vida. E assim pessoal, durante o trajeto teve uma chuva e uma onda muito forte que acabou virando essa canoa. E durante o desespero daquelas pessoas, o canoeiro gritou, vocês sabem nadar? E os dois disseram que não sabiam nadar. E o canoeiro disse, que pena, infelizmente vocês perderam uma vida inteira. Moral da história, não existe saber mais e nem saber menos, existem saberes diferentes. Valorize as pessoas da sua lista de contato, valorize seus familiares, seus amigos, seus companheiros, pois você sempre terá algo novo para aprender com eles. Então a minha história de hoje, pessoal, que eu queria muito compartilhar com vocês, é muito interessante, né? é uma, uma metáfora, é algo bem, bem legal para você refletir. Se você gostou desse vídeo, deixa um curtir, um comentário aqui embaixo, marca algum amigo seu que está que precisando ouvir uma palavra legal aqui. Tá bom? Até a próxima sacada, um grande abraço, Renato Galhardo.